Olá, aqui é o Daniel para mais um vídeo de Psicologia e hoje eu quero falar sobre um efeito que a Marvel causou nos cinemas que faz com que várias pessoas agora mudassem a forma como elas assistissem um filme. Então, de uns tempos pra cá, desde que a Marvel passou a fazer é, filmes de super-heróis, ela sempre tem a famosa cena pós-crédito. E ontem, especificamente ontem, eu fui ver é, os, o novo filme dos Vingadores, Vingadores Guerra Infinita, e após quase três horas de filme, o filme acabou de uma forma inesperada, numa cena assim que ninguém imaginava. E, e passou os créditos, acho que foi quase, foram quase uns 10 minutos de crédito E um efeito muito, muito interessante é Que provavelmente se você já viu os filmes da Marvel no cinema você também, já, você também fez É que todo o cinema, todo o cinema Ficou lá durante uns 10 minutos lendo os nomes das pessoas E nesse momento eu tive um, um insight muito importante Porque até então quando a gente pensa num filme A gente sempre pensa no diretor ou nos atores principais só que a quantidade de, a quantidade de, de nomes que fizeram com que, com que aquele filme existisse, com que aquele filme é, tivesse sucesso, é enorme. Basicamente, mais de 10 minutos, estão milhares e milhares de nomes passando ali. E eu tive a seguinte conclusão, a seguinte, o seguinte pensamento, né? É, Muitas muito das vezes, pra você, que às vezes que quer seguir sozinho, que quer, é, acha que consegue fazer tudo sozinho, que não precisa de ajuda, enfim... É, Muitas das vezes, as pessoas que, que você vê que são pessoas é, de sucesso, elas têm uma série de outras pessoas atrás. Uma série de outras pessoas que apoiaram a carreira, que apoiam o dia-a-dia, para que essa pessoa tenha um resultado, para que essa pessoa tenha um sucesso. Então, muitas das vezes, a gente fica um pouco iludido, achando, caramba, esse cara aqui é muito bom. Ou essa essa mulher aqui é muito boa. Poxa, essa pessoa aqui é muito boa e tal. Essa criança de cantor é muito bom Só que a gente não consegue enxergar profundidade, é, a profundidade que, de, de, de coisas envolvidas nesse processo, de coisas envolvidas no sucesso de alguém. Então, é, da mesma forma que, por exemplo, eu estou gravando os vídeos aqui, mas e, eu tenho toda uma estrutura atrás de mim e também ajudo a fazer com que toda uma estrutura, Uh, exista também. Lógico que os vídeos eu gravo sozinho, mas o que permite com que eu tenha um estilo de vida é toda uma estrutura no qual a gente dedica dias e horas e, enfim, meses para que a estrutura se mantenha. Então, Uh, o recado que eu quero deixar para você é o seguinte, né? será que você está conseguindo construir uma estrutura na sua vida? Será que você tem pessoas que te apoiam? Ou será que você está querendo construir tudo sozinho a qualquer custo? É, construir tudo sozinho a qualquer custo provavelmente não vai te ajudar a chegar tão longe. Você pode conseguir chegar rápido a algum objetivo, mas talvez não consiga chegar tão longe quanto você poderia chegar. Então pense, pense nas pessoas que, que você tem ao seu redor que podem ajudar a sua carreira a ir mais longe podem te ajudar a ter um crescimento, um desenvolvimento mental, emocional, espiritual. E se conecte -se com essas pessoas profundamente, porque sozinho realmente ninguém vai muito longe. É essa é a mensagem do vídeo de hoje. Se você gostou, é, clica aqui em curtir, se inscreve também e busque novas conexões que vão te fazer ir cada vez mais longe. Um abraço e tchau, tchau!